E aí galera, beleza? de tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui nesse jogo novo, esse jogo é, recém-lançado lá, 6 anos atrás, Brinks. Bom, o negócio é o seguinte: galera, nós vamos jogar o GTA V com dano realista nos carros. Nós vamos testar esse mod aqui. Eu tô. Caraca, quanto carro aqui, maluco? Você é doido. O negócio é o seguinte: vai testar de várias formas, batendo na rua, batendo no muro, passando um tanque em cima. Vai fazer várias coisas aqui pra ver se realmente o dano é, é acima do normal aí do jogo que você joga na sua casa, na sua house. Ó, oh, só vou dar uma encostadinha. Mano, eu spawnei esse carro, ele bateu no poste, ele já deu uma amassada bruta, mano. Vou dar só uma encostadinha, hein. Aquele carrinho que você compra, aquele carro de hoje, que você dá uma, uma batida no, no para-choque já afunda. Vamos ver. 95. Ó. Caraca! Afundou ali, mano. Olha lá. Afundou lindo. Só foi uma batidinha. O cara nem tá bravo ali, mano. Se fosse no Brasil, o cara saía dola na mão. Vamos ver, vamos ver. Vamos bater na traseira de qualquer carro aqui pra ver. Vai. Nossa, a traseira do carro, mano Afundou Pera aí Afundou a traseira <risos> Maluco Tem uma estrutura do GTA que não muda Que é o, o chassi do carro Onde tá o boneco Ali não, não vai mudar nada Ó, o carro, o meu não, não amassou tanto Mas a traseira do carro ali afundou, moleque Não tava tão rápido, hein Vamos ver. Vamos bater agora, vai. Vai. Nossa. Esse carro aqui, ele não tem um motor legal pra bater, velho. Vamos pegar outro carro. Vamos pegar... Olha isso, mano. O carro já tá virando uma lata de sardinha aqui, amassada. Vamos lá, vamos... Vamos, vamos tentar capotar, galera, pra ver. Tentar capotar o carro aqui. Nossa, cara. Olha como é que tá ficando o carro. Não dá, não consigo dirigir. O carro tá todo coisado. O carro tá todo bugado, mano. Vai, vai. Vai ser meio difícil capotar com esse carro, mano. Vamos usar a habilidade do Franklin aqui para ficar mais rápido. Quero saber se... Nossa! Sai! Ó, essa é a situação do carro. Vocês podem ver que o... O dano tá bem mais absurdo. Manteve as rodas. Mas a frente ficou bem, bem amassada Seguinte, eu vou pegar outro carro Aqui E vou tentar capotar, galera, rampar e blu, blu, blu, Capotar Vamos ver como é que vai ser o dano, hein, bora lá, vai Mano, eu bati com o carro, olha como é que ficou Eu tava Mano, nossa, velho O dano tá bem mais absurdo, galera Olha isso, eu bati Tipo, não foi tão rápido, cara Eu ia rampar com esse carro Só que aí eu bati no caminho E não deu certo então ó, seguinte, tem aquela rampinha ali do meio Vamos pegar essa caminhonete aqui pra ver Calma, calma, vai, vai Vamos lá, vamos colocar a habilidade do Franklin que pega mais velocidade Vamos ver se a gente vai conseguir bater Depois a gente vai pegar um carro a, a muito rápido, a tipo o GAT do jogo E a gente vai bater com ele a mais de 200 km por hora Que é o, a velocidade do, normal do jogo aqui Vamos lá, hein. Ah, mano, errei. Nossa, eu saí bati no poste, que loucura. Mano, por que, velho? Por que bateu aqui? Mesmo assim, galera, ó. Olha só como é que ficou o carro. Tá vendo aí, ó. Estourou o pneu. Caraca, moleque, o bagulho é doido, velho. Batida é sinistra, não dá nem, nem, nem pra usar o carro mais, ó. Não tem como usar mais o carro, velho Não tem como Tá, vamos vamo tentar fazer a mesma coisa de novo, hein Dessa vez eu vou tentar rampar, certinho Vou pegar esse carro aqui Bora lá, hein, bora Pegar a velocidade aqui Dessa vez, não vou bater no canto Mas o que bateu Já era, mano, pifou o carro Deu Deu PT Vai Ah, mano, aqui é difícil bater o carro, velho. Pegou fogo, meu Deus, sai, sai, sai. O dano tá absurdo. Caraca, moleque. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Vamos pegar um rápido aqui pra uma pista mais longa. Dá aquela acelerada monstra. Olha aí, ó, isso aqui pode ser isso aqui, ó. E bater... A mais de 200 km por hora, bora Ó, oh, muito bem, eu tô na rodovia aqui Eu vou acelerar muito Vamos acelerar bastante aqui Esse aqui não é o mais rápido de todos Mas é um super carro Usar a habilidade do Frank aqui pra dar mais velocidade Vamos ver onde a gente pode bater Caraca, mano. Eu tô ligado que o Franklin vai voar, mano. Vamos ver. O Franklin vai voar, cara. Caraca, eu não sei onde eu bato. Aqui. Nossa. Ficou torto a frente, olha lá. <risos> Seria legal se chegasse no piloto, né, velho? Ih, pifou o carro, ó. O carro pifou, velho Olha isso, as rodas. Mano, tem que dar um. Tem que dar um jeito de. Olha lá, ó. Você viu? Só, só encostou, cara. Tem que dar um jeito de capotar. Eu quero capotar o carro. Ah, já sei, moleque. Bora subir no já ali e vai sair capotando geral. Eu não subir no Montchillard porque lá provavelmente o carro vai capotar. Então vai, lógico. Era isso que nós queríamos, certo? Mas lá o carro vai explodir, mano. Certeza. Então eu peguei um montezinho aqui qualquer, normalzinho. E aqui dá pra gente... Ai, peraí, peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Calma. Vamos lá. E por último, a gente vai passar com o um tanque, beleza? Em cima do carro, pra ver como é que vai ficar. Bora. Ó. Oh, Nossa. Olha a estação do carro. No Caraca. Oh. Mano, peraí, cara. Explode, você viu que o carro fica muito frágil, velho. Olha a situação, mano. Caraca. Se passar com um tanque vai ser bizarro, velho. Seguinte, vamos testar com o tanque agora, galera. Agora, galera. Tá lá, hein. Vamos ver agora. Tanque versus carro. Com o damage. Vamos ver bem devagarinho, hein. Pra não, não explodir o carro, hein. Colocar aqui a câmera mais perto Vai, essa vez Vai Nossa, vai ver Vai amassar, velho, tudo Nossa, virou pássaro ah. Eita Peraí Nossa Nossa só como é que ficou, velho Caraca, moleque Olha a traseira do carro Mano Ah, galera Ficou legal, mano Essa parte aqui, ó, ela não amassa Você pode ver que essa onde fica o bonequinho não amassa Mas o resto, cara Olha a situação do carro, cara. Afundou no chão, praticamente. Caraca, velho. Olha isso, mano. Que isso, velho. Top demais, mano. O carro ficou irreconhecível. Bom, pra gente finalizar, vou pegar mais um aqui. Vamos spawnar mais um, um carro Dessa vez eu vou spawnar um super Vamos ver como é que fica Um carro super aqui Coisado, mano Qual o carro que a gente pode escolher Hum, vamos lá Um antigo aqui Esse aqui Vamos passar por cima dele pra ver Caraca, o carro fica irreconhecível Ó. Oh. Caraca, moleque, olha aí. Oh, né, esse aqui não ficou tão amassado não, que nem o outro. Nossa, mano. Vamos descer pra ver. Olha isso. Mano Olha como é que ficou o carro Galera, é demais Você vê que fica bem diferenciado mesmo Em algumas batidas O carro estoura o pneu Arranca a roda, bem legal Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado o Vídeo de damage aqui no canal Se gostou, clica no gostei, compartilha Se inscreve no canal, obrigado, galera Pra si, fui